Planejamento. Ajuda ou atrapalha numa negociação? O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Eu sempre recomendo que você planeje a sua negociação. Planeje no máximo detalhe que você conseguir. Valor de abertura, a sua necessidade, a necessidade do outro lado, quem são seus concorrentes. Quem são os concorrentes de verdade, que não são todos que estão no mercado, que estarão concorrendo com você neste negócio especificamente? Quem é que apita do lado de lá? Quem é que pode ser influenciado do lado de lá? Quem é que perde mais se o negócio não sair? Muitas vezes a gente acha que nós vendendo, nós perdemos mais, porque perdemos a comissão, o bônus, nós temos meta. Mas você imagina uma empresa grande que deixa de comprar de você, por exemplo, qual é o tamanho do prejuízo que ela vai ter? Tudo isso você precisa levar em consideração no seu planejamento. Mas aquele planejamento que você faz antes da negociação, ele serve como base. E durante a negociação, você tem que testar cada fator daquele. Será que você não estimou que o comprador, por exemplo, tinha uma verba menor e ele tem uma verba maior? Você tem que ouvir muito, você tem que fazer perguntas exploratórias, dar corda, para que o outro lado fale. E aí você vai vendo se aquilo que você planejou está de acordo com a realidade. Porque muitas vezes a gente fica satisfeito numa negociação porque atingiu aquela meta que nós planejamos antes, no papel. Mas talvez a gente tenha se equivocado. A gente estaria satisfeito com um valor menor do que o outro lado poderia pagar. E por que ele pagaria? Porque ele não gosta do concorrente, porque o concorrente não tem entrega. Porque o concorrente não dá o financiamento que você dá, não dá a garantia que você dá, não dá as peças, a manutenção, etc., que você pode dar. Ou não presta o serviço que você pode prestar. Não se subestime. Pense que sempre o outro lado pode pagar mais se ele gostar daquilo que você está oferecendo, que é diferente dos demais. Planeje. Quer receber um roteiro de como planejar? Envie um e-mail para mim, simples. Planilha, planilha, como Excel planilha, arroba, workshop, tudo junto, workshop.com.br e eu mando para você gratuitamente um roteiro detalhado de como planejar a sua negociação. Combinado? Pois é, gostou da dica? Clique aqui no like, assine o nosso canal, recomende. Isso é importante para a gente atingir cada vez mais um número grande de vendedores que precisam de orientação para poder vender mais, bater a meta e ganhar dinheiro. Grande abraço e até nosso próximo programa.